Fala galera, beleza? Felipe Marinara gravando mais um vídeo para o canal Pensar para Empreender. E galera, você quer aprender como comer isso, isso ou isso de graça no iFood? Então fica comigo nesse vídeo porque eu vou te ensinar um método para você conseguir comer de graça dentro do aplicativo iFood. parece ser muito tentador comer de graça no aplicativo do iFood e de verdade se você seguir os passos desse vídeo você vai conseguir comer de graça dentro do aplicativo, mas existe alguns pontos que eu preciso trazer para vocês e no decorrer desse vídeo eu vou estar ressaltando esses pontos para vocês para que você realmente consiga fazer isso de maneira correta. E para te deixar um pouco mais animado, eu posso dizer para vocês que você pode escolher qualquer comida do iFood e comer de graça, você pode pegar um açaí, um hambúrguer, uma pizza, qualquer coisa mesmo dentro do iFood vai ser de graça para vocês. Então vamos para a tela do meu celular, que eu vou mostrar como você vai fazer este método, beleza galera? Então galera, já estou aqui na tela do meu celular para mostrar pra vocês o método de como conseguir comer de graça no iFood, lembrando que eu disse pra vocês lá no início do vídeo que existe alguns pontos importantíssimos que eu vou tratar com vocês neste vídeo, então não perca nenhum segundo desse vídeo, porque é de suma importância o que eu vou tratar com vocês para que o método funcione com você, o primeiro passo para você estar tá conseguindo comer de graça no iFood é entrar no primeiro link da descrição. Este link vai te levar para um site gerador de cupons de desconto da iFood. Mas não são simples cupons de desconto da iFood, são cupons prêmios da iFood. Ele possui algumas diferenças do cupom tradicional que vai te fazer comer de graça dentro do aplicativo. Então vai aí no link da descrição, você vai cair nesse site aqui, ó o site gerador de cupom de desconto premium para o ifood observe que existe um contador rolando aqui que é o tempo que o cupom vai expirar é aproximadamente um minuto para o cupom expirar então você deve fazer o seguinte você vai ler aqui o aviso que ele fala para você, atenção, copie o cupom de desconto exibido logo abaixo antes que expire e logo após clique no botão download para baixar o iFood e obter desconto em seu primeiro pedido. Então o que você vai fazer? Você vai copiar o cupom de desconto que é exibido aqui na tela, vamos copiar o cupom de desconto e você vai clicar aqui em baixar app. Lembrando que você deve criar uma conta nova no iFood, você deve usar um cartão de crédito novo no iFood Um cartão de crédito vai ser necessário aqui no aplicativo e ele não deve ter sido usado nunca no iFood para que o método funcione Então vamos lá, vamos sair aqui A gente é redirecionado para a Google Play Store e a gente vai clicar aqui no botão instalar Vamos fazer a instalação normalmente Vamos esperar aqui que a instalação conclua Prontinho, deixa eu ver aqui já está instalando ah outra coisa que eu quero dizer para vocês observe aqui que tem uma notificação aqui do aplicativo Recarga Pay eu gostaria de falar para vocês que existe um método aqui no meu canal também um outro vídeo onde eu ensino como você consegue ganhar dinheiro no aplicativo Recarga Pay você pode ganhar dinheiro, muito dinheiro utilizando esse aplicativo e transferir direto para a tua conta bancária. O link para você acessar esse vídeo vai estar tá aqui na descrição do meu vídeo e também vai estar aparecendo no card que está aparecendo aqui no topo deste vídeo. Clica aí nesse vídeo aí e assista porque o vídeo é muito da hora e você vai conseguir ganhar muito dinheiro dentro do aplicativo Recarga P AP e transferir para a tua conta bancária. Olha aqui o aplicativo iFood já foi baixado e instalado, vamos clicar em abrir e aqui quando o aplicativo for aberto vamos dar umas permissões aqui para ele né permitir e nós vamos criar uma conta no iFood deve ser uma conta nova então vamos aqui eu vou criar junto com vocês outras opções e-mail e vamos criar uma conta nova deixa eu digitar um e-mail aqui que eu nunca tenho usado no aplicativo vamos lá vamos dar um avançar Prontinho, ele enviou aqui para o meu e-mail um código. Vamos lá no meu e-mail para ver qual foi esse código. Olha aqui, ó: 46879. 46879. Este é o código, prontinho. Vou colocar meu nome aqui. Continuar. E o meu número de telefone. Vou colocar aqui meu número de telefone. É claro que eu estou tapando aqui para vocês, para vocês não verem meu número de telefone, né mesmo? Vamos criar aqui uma conta. Vamos aguardar um pouquinho o aplicativo ser carregado. Pronto, o aplicativo foi instalado aqui e nós criamos uma conta nova. Observe que ele já deu um aviso aqui pra gente, onde diz, use o seu cupom e ganhe 20 reais. Insira na tela de pagamento o código enviado pelo seu amigo e ganhe 20 reais de desconto na sua primeira compra. Por que isso ocorre? Porque você baixou o aplicativo lá por aquele site gerador de cupom de desconto E você pode copiar o código aqui ou pode utilizar o código que já foi copiado lá Você pode aqui também clicar em copiar código, se essa mensagem aparecer para vocês Mas lembrando que você já copiou anteriormente o mesmo código E o que, que você vai fazer agora? Você vai aqui escolher algum lanche que você deseja comprar Lembrando que eu tenho um cupom de 20 reais, então vamos escolher aqui algo bem caro Uh, vou su vamos supor que a gente vai pegar duas costelas de porco Que dá aqui 30 reais E o que, que a gente vai fazer? Vamos clicar em adicionar Agora vamos na sacola de compras Então vamos clicar aqui em ver sacola e observe aqui o nosso pedido, no total deu R$33,00, observe que aqui embaixo ele já pergunta, gostaria de usar o código copiado? Você pode clicar nesse botão aqui, que ele já vai adicionar o código para você, ou você pode clicar aqui em insira o código e pode colar o código aqui também, lembrando que tudo vai levar para o mesmo lugar. Então você vai fazer um desses procedimentos Ou você clica nesse botão, gostaria de usar o código copiado Ou você clica em inserir um código e cola o mesmo código que vai dar no mesmo E o que, é que vai acontecer a partir desse momento? Você vai receber um desconto de 20 reais Nesse seu pedido Mas Felipe, você não disse que eu ia comer de graça? Sim Mas lembra que eu disse que tinha alguns pontos Que eu deveria tratar com vocês nesse vídeo? Então, esse é um deles O primeiro pedido, você simplesmente vai receber Um desconto, ou seja, um desconto de 20 reais Nessa primeira compra Nesse primeiro pedido Lembrando que o um desconto de 20 reais já dá pra você fazer muita coisa Já dá pra você comprar algum lanche aí Com um preço bem baixo Então observe aqui, deu 33 reais, seu Se uso Cupom de desconto de 20 reais eu pago apenas 13 reais por esse pedido. Então vou receber esse primeiro desconto. Vou adicionar aqui. Você vai adicionar aqui suas formas de pagamento? Deve ser um cartão de crédito, nunca usado no aplicativo. Você vai adicionar seu CPF se você quiser e você vai escolher o seu endereço de entrega e fazer o primeiro pedido com esse desconto de 20 reais. E agora, Felipe, como conseguir comer de graça no iFood nas próximas vezes? é muito simples pessoal muito simples mesmo o que você vai fazer vamos voltar aqui para a tela inicial do aplicativo lembrando que você já deve ter feito o primeiro pedido com o cupom de 20 reais você vai clicar aqui em perfil existe um botão aqui embaixo escrito perfil e você vai clicar nesse botão clica no botão escrito perfil e você vai clicar aqui em cima ó. ganhe 15 reais indicando o ifood convide os seus amigos você vai clicar nesse botão e você vai copiar o código que é exibido na tela Copie esse código ou simplesmente clique no botão compartilhar e envie esse código para os seus amigos no WhatsApp cada pessoa que baixar o iFood pela primeira vez e inserir esse código de desconto você vai ganhar 15 reais no app para gastar com o que quiser R$15,00 para você gastar dentro do aplicativo iFood, então você vai compartilhar esse desconto com as pessoas que já tinham predisposição a comprar no aplicativo, por quê? Por que, que eles vão querer inserir o teu código? Porque eles também vão ganhar o cupom... De desconto de 20 reais na sua primeira compra, então você ganha e eles também ganham. Por isso que é muito simples de você estar tá conseguindo ganhar aqui dentro do iFood e conseguir lanchar de graça, comer aí um açaí de graça, tomar um açaí de graça, um sorvete, uma pizza, tudo que você quiser aqui de graça no iFood, você pode comprar utilizando esse método que eu ensinei para vocês. Então, galera, o método é muito simples e funcional. Deixa nos comentários se funcionou com você, se não funcionou, deixa também. Porque eu vou estar tá conversando com você individualmente, vou estar te ajudando. E galera, o vídeo foi esse. Eu espero que tenham gostado e que já estejam clicando no botão compartilhar aqui embaixo do vídeo. Copiando o link do vídeo e compartilhando com teus amigos no Whatsapp Porque é muito importante para o canal crescer Eu te ensinei um método único Um método único dentro do Youtube para você conseguir comer de graça no iFood Então o mínimo que eu peço para vocês fazer para estar me ajudando Falou galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui E até a próxima